Alena, inspirei nessa, no tema dessa live sobre um vídeo seu no YouTube, que eu achei muito legal, que são os primeiros passos, né? Então eu coloquei primeiros passos aí para você fazer as suas 10 primeiras vendas, porque a gente sabe que de pouquinho em pouquinho são marcos, né? Você faz a sua primeira venda, depois você faz 10 vendas, depois 100, depois 1000, então a gente vai dando esses passinhos, é, em, em, é, aliás, caminhando o sucesso, né? Então conta pra mim, por onde a gente começa? Vamos lá, eu acho que o primeiro ponto, né, quando a gente fala de Meli, é hoje entender, tá? E isso é muito importante, que o mercado livre não acabou com a pessoa física, você ainda pode vender como pessoa física, mas o mercado livre tem dado muita vantagem para quem está vendendo como pessoa jurídica dentro do negócio. Então é o final da pessoa física? Não, é o final do hobby, o hobby continua existindo, é que a gente tem muito vendedor que vendia 80 mil reais que tratava aquilo como um hobby. Então o Mercado Livre também falou, ó, oh, gente, beleza, você pode continuar me tratando como um hobby, mas se você quiser um negócio, você vem para PJ. Mas eu acho que o primeiro ponto é realmente a gente é, ter atenção para o cadastro. Ali tem vários pontos de atenção, de informação. Se você vai entrar como PF, já pensar se, essa, se você pode mudar essa conta para a PJ depois, se isso faz sentido, né? Tem gente que usa o tataravô, para criar a conta e depois ele tem um problema quando ele vai crescendo e tudo mais. Então entenda esse, esse, esse primeiro ponto, compreender as regras. Eu acho que é muito importante tá a gente esteja... Porque a galera entra, às vezes, o teu produto pode ser que ele não possa ser vendido. O Mercado Livre permite quase tudo, tá bom? Ele não permite, não permite legal, não permite pirataria. Mas mesmo dentro do que é legal, tem alguns itens que eles não permitem. Então se você pôr no Google é produtos proibidos do Mercado Livre, você vai cair numa página Onde fala tudo que é proibido por categoria Para você não cadastrar e para você não ser bloqueado Então assim, acho que esse é, o primeiro ponto, é a essência de todo canal é a regra né? Eu não sei se você pega muito caso, Silvia né? Nossa, demais é a regra. Demais, o que a gente mais vê é, Eu postei uns stories na semana passada é, Perguntando quais eram as maiores dúvidas do pessoal em relação ao mercado livre Se tinha algum receio de vender no mercado livre E todo mundo falou basicamente a mesma coisa, que é a questão do bloqueio. Ah, porque tem, eu tô vendo muita gente falando que está sendo bloqueada, até nos próprios comentários da escola de e-commerce, quando a gente fala sobre o e-book de Mercado Livre, tem alguns anúncios, a maioria dos comentários são, ah, eu estou bloqueado, como eu faço para desbloquear minha loja? Ah, eu não vou começar a vender porque eu vou ser bloqueado, está todo mundo sendo bloqueado? Por que, que o Mercado Livre está bloqueando todo mundo? Então, esse assunto de bloqueio é sempre um caos. Todo mundo fala sobre isso, todo mundo tem essa, essa visão E como é importante você já dar uma olhada nessas regras antes de você começar né? Porque às vezes você vai começando com tudo Às vezes você está fazendo uma coisa que não pode fazer e nem sabe É, Gê, até um ponto legal Você falou de bloqueio, né? Quais são os principais pontos que geram bloqueio? Um deles é a autocompra Que são as benditas 10 vendas. A gente vai entregar aqui, né? No decorrer da live o caminho para você fazer as 10 vendas. Mas está lá na regra, autocompra. Ah, mas a minha avó que comprou. Cara, hoje o Mercado Livre ele tem o teu IP, ele sabe se você já logou daquele computador, se você já logou daquela internet. É tanta coisa que a gente nem sabe exatamente tudo que eles sabem. Mas eles conseguem chocar os dados de uma forma muito forte. Então a maior parte dos bloqueios que acontecem aqui são pessoas que têm autocompra. E qual que é a função das 10 primeiras vendas? A função das 10 primeiras vendas é sim você ainda estar sem a reputação, porque você precisa aprender a vender. Então vai ser o teu primeiro pedido, vai ser o teu primeiro pacote, vai ser a tua primeira impressão de etiqueta, vai ser o teu primeiro passo ali para que você possa vir, tá? Então existem estratégias para a gente fazer, mas tomem cuidado com as regras. Primeiro de tudo, uma dica bem legal, já é, se o cara já tem um CNPJ, tá? Se a pessoa que tá assistindo a gente aqui já tem um CNPJ, se você tem uma conta em pessoa física, a gente recomenda que você use ela para transformar como pessoa jurídica, porque a maioria de nós já compramos, né? Acho que a maioria dos vendedores, o mercado ele fez é, venda de um bilhão de itens diferentes, unidades de produtos no ano passado, for, faz mais de um milhão de pedidos por dia. Então, fatalmente, você compra, eu compro, todo mundo compra, até o pessoal de outros marketplaces compram, porque a galera quer a oferta, quer o prazo, quer chegar, então a galera já compra ali dentro. Quando você transforma essa tua conta em CPF para pessoa jurídica ali dentro, você consegue... Trazer o acúmulo dos anos que você tem de cadastro. Então, quando eu entrar na tua conta, mesmo que você não tenha feito nenhuma venda naquele momento, vai falar que você tem uma conta há cinco anos, vai falar que você já é vendedor há dez anos. Então, nesse momento, eu fico um pouco desconexo. Você fala, pô, o cara não vendeu nada, ele é vendedor há 10 anos. Legal. Só que quando você tiver mil vendas, vai estar tá lá que você teve mil vendas nos últimos 60 dias e que você tem. 10 anos de plataforma, 5 anos de plataforma. E um outro aspecto, muita gente não se liga na regra, que para você pegar a sua primeira medalha, você tem que ter 4 meses de conta. Então, mesmo que você saia do 0 para 100 mil em 30 dias, se você não tiver 4 meses de conta, você não vai pegar a sua medalha ali dentro. Então, é bem legal você já se preparar para isso, para que você venha ganhando a medalha.